Presta atenção, vou pegar mais pesado, hein? Ó, deitou, simplesmente colocou a mãozinha na lateral, não precisa ir lá em cima, só esse movimento aqui, soltou o ar em cima voltou, soltou o ar em cima, voltou, só esse movimento, só isso, vamos lá, abdominal supra só para pegar essa parte aqui de cima, isso, vamos embora, 3, só 30, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cabeça fica parada, A cabeça fica parada, conta, conta, isso, isso, a cabeça fica parada. Puxa com teu abdômen e as tuas costas, sem, sem mexer a cabeça, entendeu? Isso aí, isso aí. Não puxa a cabeça, faz aí. Tira a mão da cabeça, não puxa. Isso, só do lado, só do ladinho, só do ladinho. Isso aí, eleva as pernas, eleva, eleva, abre o braço cabeça no chão, eleva a perna, vai, eleva, todo mundo eleva a perna, segura, vai, três, segura, não é segurar a perna não, só a perna não, três, dois, um, fica, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, eleva, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 bicicleta, vamos lá. Vai fazer bicicleta, mais 30, só esse movimento aqui, ó. Não precisa colocar a mão, não precisa bater, tá? É só a perna. Só a perna, vamos lá! Não, esse não, depois 3, 2, 1, vai! 1, cabeça embaixo, 2, 3, 4, 5, baixo, embaixo, isso, cabeça embaixo, isso, isso, isso, isso, isso. bora! 2, 3, 4, desiste não, desiste não, vai, desiste não, isso aí pra você sai fácil, todo mundo na posição de prancha, fica na posição de prancha com o braço estendido, vamos embora, posição de prancha, braço estendido, abriu a perna, tira uma mão e segura, só fazer esse movimento aqui, vamos lá, 3, 2, 1, 1, um, tira uma mão, segura, 1, 2, 3, 4, 5, faz só normal, 6, 7, 8, isso, 9, abre mais a perna, 10, abaixa e abre mais a perna, 11, 12, 13, 14, 15, mudou o lado, isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 11. 12, 13, 14, 15. Muda o lado, mas antes deixa eu mostrar uma coisa. Vocês estão fazendo assim, ó. Tem muita gente fazendo... Não. Coloca a posição, abre o máximo que puder a perna para você ter equilíbrio e ficar mais fácil. E parou com uma mão. Se você fechar a perna, vai ficar muito mais difícil o equilíbrio. Então abre bem a perna, mas mantém o teu tronco alinhado. Não deixa ele ficar acima, não. Vamos lá. 3, Dois, um, vai! Um, dois, três, isso, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, modulado. o lado. Um, dois, Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, levanta, levanta, rapidinho, vamos fazer, Sumô agachamento sumou, sem, direto, três, dois, um, dois, três, quatro. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Conta aí. 10, Dobra a perna, dobra a perna. Isso. Estica e dobra. Isso aí. Sobe e desce. Sobe e desce. Isso aí. Isso aí. Isso. O braço é a frente. O braço é a frente assim, ó, ó. Agachou. Isso, ó. Pra te ajudar no equilíbrio. Não, não curva o corpo não. Só dobra o teu joelho. Dobra o teu joelho. Só dobra o joelho. Sobe. Dobra o joelho. Sobe. Dobra o joelho. Esquece o tronco, é o joelho, tá? Isso aí. Isso. Isso aí. Isso. Bora. Bora. Força. Quatro. Cinco. Não para não. Seis. Sete. Oito. Nove. quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vamos embora, oito, nove, um, dois bora, 4, 5, 6, 7, vai, faz, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso, ainda em pé, vai abrir, só 30 para o lado direito, 1, um, para, 2, para, 3, para, ok, vamos lá, 3, 2, 1, vai, 1, 1, 2, 3, 4, isso, apoia na parede, Sete. apoia na parede, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, apoia na parede, 18, conta, apoia na parede, não deixa bater a perna não, abriu, fechou, abriu, fechou, apoia a mão na parede para não perder o equilíbrio. Isso, mudou o lado, 3, 2, 1, vai, 1, um, 2, eleva essa perna, 3, 4, 5, sem inclinar o corpo, ó, não inclina, mantém, pra sentir aqui a lateral da cintura, vamos embora, ainda vai trabalhar a cintura, não inclina o corpo, tenta ficar ó, o mais reto possível, só isso, isso aí, bora, isso, vambora, isso aí, não deixa bater o pé no chão não, isso, Bora! 5, 6, 7, 8, 9, 30. Fica com os pés juntos. Vamos lá, pés juntos. 100, subindo. 1, um, 2, panturrilha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vambora! 11, 12, Conta. Isso, isso. Isso. Um, dois, três, quatro. Isso. Sente queimar. Tem que sentir queimar. Vambora. Nove, um, três, um. 2, 3, 4, força, 5, 6, 7, 8, 9, vai lá em cima, vai lá em cima, 2, 3, vai, não para não, para não minha amiga, isso, sobe bem, sobe bem Raquel, vai lá em cima, isso, sem esticar, bora, 2, continua, não para não, vai, vai, isso, 1, 2, 3, Vamos 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 continua 7. Isso é bom, isso é bom para você. 8 9 Vai. 1 um. 2, 3, força, lá em cima, lá em cima, vai, vai, vai, essa aí é normal, vai, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso, vai pegar o colchonete, vai ficar na posição de 4 apoios, colocar a perna flexionada e subir, 1, 2, 3, deu 30, 30 para o outro lado, vamos lá, 3, 2, 1, Vamos embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não. Curvado. 18. Conta, conta. 1, 2, 3, 4. É isso. Para cima. Não, não é para trás. É para cima. Para cima. Para cima.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 Seis, sete, oito, nove, vinte, um, dois, vai, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta. Dois. Ah, parou, parou. Tá bom, isso aí. Vambora. Deitou, porque eu tô acostumado a fazer 50 e 100. Aí, chega em 30, é pouco. Vambora. Deitou, elevou a perna, abriu, fechou, abriu, fechou. Só pra sentir bem interno de coxa. Vamos lá. Não tem problema, Faz, pode fazer embaixo. Pode fazer embaixo. 3, 2, 1. 50, hein? 1, um, 2... 4 5 6 7 8 9 10 11 deita a cabeça 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dois, três, quatro, cinco para não seis, sete, oito, nove, trinta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, quarenta, um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, levanta rapidinho, vamos lá, levanta, levanta, perninha junta, vamos fazer o semi-agachamento, é semi, não precisa descer, é só isso aqui ó, só até aqui voltou, só até aqui voltou, vamos lá, 100, 3, 2, 100, 3, 2, 1, 2, 3, não, 4, ó, movimento, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, não vai lá embaixo não, conta, isso, tá certo, não precisa descer tanto não, não precisa descer tanto não, isso, isso, isso, isso aí, isso aí, só mais rápido, só mais rápido, isso aí, perfeito, tranquilo. É isso. Isso. 1, bora, bora. Não para não. Vai, vai. Para não. Isso. Isso. Mais rápido, vai. Isso. Para sentir queimar, arder. Vambora. embora. É, não é não. Isso é resultado. Vambora. embora. É cem, cem. Vambora. 100. É 100. 100. Vamos embora. bora 100. Vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos embora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Não precisa descer tudo não. Não precisa descer tudo não. Vai. Só esse movimento, só curtinho, curtinho, curtinho, curtinho, só curtinho. Ó, desceu, braço à frente voltou, desceu, o braço à frente e voltou.